Oh! Ficou meio bosta, né? Vamos de novo? Eu, eu vou só falar o que eu falei agora há pouco, no final vai ter brinde. Entendeu? Então agora vamos de novo. Oh! show, Eita, vai. O menininho ali está mais acordado que você estuda. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre blockchain. E eu trouxe aqui alguns nomes. Esse pessoal não é especialista, certo? Por que, que eles não são especialistas? Isso é bom vocês saberem, porque hoje blockchain é uma coisa muito hype. Quem conhece blockchain, levanta a mão. A maioria do pessoal conhece. Né? Blockchain é um negócio muito hype, e aí você vai lá na internet está todo mundo falando que tem tudo, que tem toda a documentação, está falando que todo mundo é especialista, o cara está te cobrando muita grana para falar sobre aquilo, mas, na verdade, ninguém sabe de nada. Quem sabe são os não especialistas que a gente trouxe. Por quê? Eles estudam tanto que eles já sabem. Falou, putz, ainda tem muita coisa para estudar. Então, por favor, ao palco. Matheus de Giovanni, palmas para Mateus Matheus. Grazi Lima. Thiago Lima. E agora que eu vou fazer um anúncio bombástico. Quem conhece o Bitcoin? Quem já ouviu falar de Satoshi Nakamoto? Todo mundo fala que ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto. Mas agora... O segredo vai ser revelado. O Satoshi Nakamoto é uma mulher. sai Tsai! Brincadeira. Ela é só a filha do Satoshi, mas ela não pode falar quem que é. Ou, oh, deixa eu sentar aqui, né? Valeu. Bom, primeiramente, para vocês terem uma visão do que, que a gente vai trazer nesse painel... Eu vou pedir para cada um desse pessoal que está aqui falar o que que eles acham em um minuto, tá bom? Cada um tem um minuto para falar o que, que acha que o blockchain veio, tipo, para que, que ele veio revolucionar? Que que ele veio revolucionar, né, na cabeça de vocês? Pode começar, Matheus. Posso começar? É, na minha cabeça, o blockchain é o próximo passo da descentralização. Então, é a descentralização especificamente nas criptomoedas, a descentralização do dinheiro, do controle do dinheiro. Então, ao invés de nós precisarmos confiar em um dinheiro emitido por uma instituição central, nós podemos confiar num dinheiro que tem regras matemáticas e algorítmicas bem definidas. Show. Grazi? Ah, na minha visão, o blockchain, o que ele mais vem para agregar é na questão de transparência, a partir da crise de confiança, uh, ele pode restaurar a confiança entre cidadão e governo. É porque eu estudo um po o, a aplicação de blockchain mais na questão governamental. Obrigado. Olá, pessoal. É, a minha especialidade são sistemas eletrônicos internet das coisas. né é, Eu acredito muito que o Ledger of Things, né, que é, o blockchain com a internet das coisas, com as coisas, é, dispositivos inteligentes e algoritmos, é, eu acho que vai ter é, uma forma mais fácil entre os algoritmos se comunicarem com outros algoritmos e com as pessoas de forma é, confiável, descentralizada e inquestionável. Isso envolvendo dinheiro ou envolvendo assets, né, que são bens. Então, eu acredito muito isso, que a gente vai ter identidades digitais, que não só são pessoas, mas também... É, objetos e algoritmos na nossa sociedade. Eu acho que o blockchain ele permite isso. Bom, meus amigos aqui falaram quase tudo, não sobrou quase nada para mim. Mas é, eu tenho uma má notícia para vocês. Não sou Satoshi Nakamoto, mas a brincadeira é porque já me perguntaram. Você é filha do Satoshi Nakamoto, né? Também não. Mas é o seguinte, tipo, eu trabalhei como DBA, né, durante bastante tempo. E por que que hoje eu falo de blockchain né, e, e tento é, não usar termos técnicos e falar de uma forma bem simples e lúdica tal, porque a gente está entrando, a gente está entrando não, a gente já entrou na era dos dados, né, da privacidade tudo, e como o pessoal já comentou, é, a gente vai precisar de mecanismos né, para a gente confiar uns nos outros. Né? Então, tem pesquisas que mostram que, desde 2008, a confiança ela vem baixando em todo tipo de instituição. Primeiro começou com as instituições financeiras, com a crise financeira mundial, depois pra, foi espalhando para outros tipos de organização, a mídia também meio que está num, né, num, num momento bem ruim, as fake news agora são o motor, mais ou menos, de como as coisas são compartilhadas nas redes sociais, e está muito essa discussão. Em 2017, o resultado global dessa pesquisa foi a, a confiança está em crise no mundo. Né? Em 2018 foi, estamos numa batalha pela verdade. Né? Então, blockchain, na minha visão, é essa tecnologia que vai proporcionar, que através da privacidade a gente possa ser, a gente possa exercer a nossa soberania assim, sem os nossos dados serem apropriados por grandes organizações, tipo, não é acabar com isso, mas como é que a gente vai participar desse ecossistema, né? Junto com os grandes e assim, a gente não ser só o, o lado fraco, né, da da corda. Na minha visão é, é isso. Legal, podem sentar aí. Vou fazer só uma pesquisa aqui para a gente alinhar o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. Quem conhece Bitcoin levanta a mão. Nossa, Quem... já aumentou, né? Depois é, da descrição. Já, entenderam. Blockchain. Já Eita. aumentou também. Mas viu que tem uma certa diferença, né? Quem é da área de tecnologia? Quem não é da área de tecnologia? Você é de que área? Relações internacionais. O que, que é o outro? Você levantou a mão também? Ciências políticas. Interessante. Mais, quem mais levantou a mão que não é de tecnologia? Levanta a mão aí. faz o quê? Eventos. Meus pêsames. <risos> É, eu, te, eu tenho uma outra pergunta para o público. Quem tem bitcoins ou uma altcoin em uma carteira própria que não é uma exchange? Ó, <risos> oh, Bem menos. Tá interessante. E quem tem no exchange? É, cuidado, hein? Exchange não é wallet. Bom, vamos lá. Matheus, você viu aí que a galera conhece blockchain e conhece bitcoin. Mas, para você, e o que você vê, blockchain é só dinheiro? A gente só vai conseguir fazer trocas? Ou tem mais alguma coisa no blockchain? O que mais que pode ser feito com isso? A, a blockchain ela serve para qualquer situação em que você precisa ter imutabilidade de dados antigos. Então, sempre que você precisa ter uma situação em que você manda uma informação e essa informação precisa ser autenticada, verificada e não pode ser alterada mais, você tem um possível caso de uso para o blockchain. Então, identificação, é, é, acompanhamento de, de, de supply, né, acompanhamento de é, produtos feitos durante toda a cadeia produtiva, todos esses são possíveis casos de uso de blockchain. Legal, só lembrando, só lembrando que quem tiver perguntas no final vai movimento. ter brinde, tá? O mundo então prestem atenção nessa palestra. Você está em movimento. Beleza. Está em movimento. O Matheus está falando aqui que o blockchain, além de dinheiro, também tem outras aplicações. Mas vamos sair um pouco da parte de tecnologia, da parte da... Não é uma, te... é uma tecnologia também, mas fala pra gente Liliane. É, que história que é essa de comunidade? Qual que é a parte que importa, que interessa? O que, que tem a ver blockchain e comunidade? Ou eu tô ficando louco? Não tem nada a ver? Tem, tem muito a ver, né? É, quando você tem uma empresa, né? E você... Aí vamos voltar um pouco, né? Como que era o modo de produção tradicional, a economia tradicional? Era a empresa pensar criar um produto e falar vamos fazer um marketing, empurrar isso para o mercado, e as pessoas vão comprar. Isso na minha geração. Né? A minha geração não era uma geração questionadora. Então, o consumo foi muito pautado por aí. A geração de vocês é uma geração questionadora. Então, vocês querem saber, tipo, estou comprando aqui um produto, eu quero saber se teve trabalho escravo, semi-escravo se teve trabalho infantil, é, se tem... É, agrotóxico num alimento, sabe? Essas coisas são mais dessas dessas gerações. E aí, quando a gente fala de blockchain aplicado nesse mundo que é o que a gente conhece até hoje, que tem essa que garante essa rastreabilidade, você não precisa mudar essa forma de, de produzir coisas, né? Mas essas tendências mudaram. Por que, que existem eventos como Campus Party, é, é, onde vêm as empresas e ficam olhando as tendências? Porque eles querem escutar vocês, né? porque aí eles voltam e falam assim, bom, essa galera agora está ligada em, né, em tal coisa, em tal influenciador, e aí não é mais... era sempre assim, é, uma, uma direção, né? da instituição para o público agora a, essa comunicação ela é muito de muitos para muitos né e aí geram gera várias distorções distopias assim que eu acho que vai vai ter vai ter muito papo aqui no painel então não vou entrar muito nisso mas por que, que as, as comunidades são importantes porque dentro do ecossistema você você precisa ter essas é, conexões né por isso que se fala tanto de é, empresas adquirirem startups né porque a ideia a ideia nasceu onde nasceu lá na, na área de pesquisa e desenvolvimento dessas grandes empresas não mais necessariamente né? às vezes nasce dentro é, da, das comunidades vira um negócio não é valido negócio negócio começa a faturar para beleza agora aí faz sentido aí a empresa vai lá e compra a sua startup né então eu acho que essas coisas mudaram, lógico, depois da internet, né? só que a, a internet ela foi pensada para ser esse lugar é, que não diferenciava as pessoas, que não prendia a gente em bolhas, né? mas agora a gente está vendo que essas plataformas meio que são donas dos nossos dados e isolaram a gente em, em bolhas onde a gente fala para pessoas muito iguais a gente. Né? E comunidade é um negócio é um lugar, a Campos Paré é um lugar legal, porque você vê diversidade. Né? E é importante você é, conhecer outras realidades para ter a possibilidade de você se imaginar no lugar daquela pessoa, né? que às vezes veio de uma outra realidade que não a sua, que todo mundo teve algum privilégio. né Todo mundo teve vários... É, várias experiências difíceis que teve que vencer para estar em lugar como esse aqui. E a gente tem o privilégio de estar aqui hoje. E quem não não pôde estar? Né? Ou quem só pôde chegar ali na área open né? e, e não estar tá aqui dentro? Então, é, esses projetos que estão agora sendo, digamos, testados né? com criptomoedas, eles dependem de comunidade, porque se não tiver engajamento, mostrar que aquela ideia é legal, que aquele projeto vale a pena, por mais que, de repente, eles tenham feito um ICO e levantado milhões, daqui a pouco o pessoal vai cobrar. Se, pô, Mas esse projeto falou assim que é, ia ter um cronograma tal, ia ter essas entregas, mas eu não estou vendo isso acontecer. É, não estou vendo o pessoal aderindo. Né, não estou vendo gente engajada nas comunidades. Aí o projeto vai naufragar. Né? Então, é, é bem mais complexo do que você lançar uma startup, eu acho. É, eu queria complementar o que você disse é, de redes sociais. A gente tinha falado é, sobre aplicações de blockchain, né? e ela estava comentando sobre as bolhas de rede social. né? É, hoje, já tem duas redes sociais rodando, uma chama A Caixa e a outra chama Steemit. Eu tive a oportunidade de usar a Steemit, é bem interessante o conceito. né? O conceito não é que você fica produzindo sem parar é, dados para a rede social e aí eles ficam vendendo seus dados de acordo com o algoritmo que eles interpretam seus dados e tentam fazer uma predição do, do, do futuro. né? É, e vendem isso para empresas como tags e tal. E, e chamam anunciantes para pagarem essa conta. É, e assim a forma de monetização do Google, Facebook, eles fazem de forma diferente. A, a identidade é sua... Os dados são seus e você abre parte dos dados para essas plataformas. Né? Então, o marketing é o contrário. Não é o marketing a partir do que você compartilhou, mas o marketing a partir do que você realmente é e está disposto a, com a compartilhar. Então, o usuário tem direito a ter seus dados. Isso muda a forma de fazer propaganda. Né? Isso entra também na, no esquema de identidade digital, né? que o blockchain ele permite... É, que você controle a sua identidade e compartilhe o que você quiser. Assim, isso está rodando, tá? O Steamit está rodando, é, o, o caixa está rodando, o Brave está rodando, que é um, um, um browser que é, inverte também a forma de fazer propaganda. É, então, o marketing ele vai ter muita influência e já está acontecendo isso agora. Através de tokens, né? Agora, é, tokens que usa para pagamento dessa informação. É, e é isso aí sobre identidade digital, também, as pessoas terem direito dos seus dados, é, tem uma implicação muito grande, é, com relação ao blockchain, né, e o blockchain ele permite isso também. Legal. Então, para vocês entenderem que a comunidade é uma coisa muito importante, e daí saem várias aplicações que, que compartilham de comunidade também, e das suas informações e a gente muda o jeito de e só para arrematar esse esse assunto né porque que de novo comunidade é importante porque nós como comunidade nós mas também somos consumidores também somos cidadãos certo então a gente está gerando dados para governo a gente está gerando dados para empresas mas Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da GDPR, né, lá na Europa, que completou um ano em, em maio, que, são, que é uma nova regulação para a proteção de dados pessoais. A partir do ano que vem, vai ter a LGPD, lei, lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. E, além das empresas, nós, como consumidores, como cidadãos, também precisamos cobrar isso das instituições. Porque, se a gente não faz essa pressão... É eu não sei se só a lei vai ser suficiente no nosso contexto, assim. Então, precisa de muita educação nesse sentido, né? E das comunidades, principalmente aqui, né? Tem bastante gente. É, multipliquem isso nas comunidades de vocês. É só fazendo um, um pegando um gancho em relação a essa questão da comunidade. É, um pouquinho antes da gente entrar, a Graziela falou uma coisa que me deixou muito deprimido e que de certa forma pode ameaçar a construção das comunidades globais que nós de certa forma que estamos na área de tecnologia, queremos tanto e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre sobre isso então, não sei se eu vou conseguir reproduzir exatamente igual mas é uma teoria é, a gente sabe que o que está no mundo virtual é apenas um reflexo do que existe na vida real. É, no, na vida real, nós, nós estados, somos divididos a partir do território. É, essa divisão tem implicações jurídicas e geopolíticas que elas vão ser refletidas também para o um ambiente cibernético. E isso a gente já está vendo acontecer com a, a China é, tendo a sua própria internet, a Rússia criando a sua própria internet, a Coreia. O que, que isso significa? Será que a gente está territorializando o ciberespaço que tinha como um, uma das suas principais características a quebra de barreiras territoriais? Isso é uma questão ainda que precisa de bastante reflexão. É uma questão de uh, ciência política, de relações internacionais, de uh, cybercultura. Envolve várias temáticas, mas assim é bom já ir refletindo sobre essa questão, que é um caminho que está sendo traçado. Legal, mas voltando ainda... Voltando não... Vocês entenderam que tem um, uma, uma coisa muito louca acontecendo, onde que a gente está misturando tecnologia e a sociedade, relações, relações internacionais e por aí vai. Eu queria que o Matheus contasse como é que é o teu trabalho, onde você trabalha hoje e como é que isso funciona. É, hoje eu trabalho para uma, uma criptomoeda que se chama Decred, ou Decred que é uma entidade digital autônoma. Isso significa que ela é uma coleção de pessoas que trabalham em prol da moeda, mas que não tem uma empresa ou uma instituição ou uma é, uma presença formal tradicional registrada. Né? Então, hoje eu trabalho em, uma, em um projeto que não tem chefe, não tem CEO, não tem gerente, não tem... É, hierarquia eu trabalho programando, fazendo contribuições de código para esse projeto para essa moeda só que não, não tem uma única pessoa para quem eu preciso prestar contas desse trabalho, eu presto contas para todos os usuários da moeda de uma forma geral, para todo mundo que tem a moeda e que participa do processo de decisão dela legal, vocês viram que louco? pode falar eu, eu comentei com, com o Mateus né, sobre a forma de trabalho dele, né, a forma de contratação, como é feito o pagamento e me chamou a atenção um, um artigo do Nick Szabo, o Nick Szabo há mais de 20 anos atrás, ele escreveu sobre contratos inteligentes, né? contratos inteligentes são pedaços de software que é, permite com que algumas regras sejam determinadas pelo software e se é, uma condição for cumprida, outra condição é, é, é se algo acontece outra coisa é, tem que ser cumprida, né? É como se fosse uma lei que ela executa por código, né? A lei como código. É, e eu estava comentando com ele sobre relações de trabalho, né? É, os smart contracts, é, eles vão permitir com que é, a contratação de terceiros, né? Imagine, então duas empresas, uma empresa não precisa confiar na outra para fazer um negócio. Elas podem fazer um contrato digital onde se determinados é, termos forem cumpridos, o pagamento será feito automaticamente via software. E isso também pode é, é, ir para relações de trabalho, onde pessoas podem ser contratadas ou algoritmos podem ser contratados é, para é, resolver determinados objetivos. Né? É como se a gente é, fizesse o um trabalho via streaming e de contratação via software. né? Só que, claro, tem toda a implicação, que nem a Graziella eh, comentou, sobre jurisdição nacional. Para quem trabalha com governo aqui, sabe que isso é um, um papo muito complicado, né? e também é complicado a gente pensar na, na, no código como lei. Né? Alguém tem algum comentário? Eu ia pedir para você falar ainda nessa parte, né, que o Matheus é uma pessoa que trabalha para o blockchain, mas e no caso do IoT e das máquinas? Que elas podem trabalhar automaticamente. Como é que isso funciona e quais são os exemplos disso? O mesmo contrato inteligente pode servir, por exemplo, para supply chain. né? Supply chain, para exemplificar melhor, é, é, a gente pode é, monitorar um dispositivo desde a hora que ele é fabricado até a gôndola, né? até chegar ao cliente. É, alguns grandes é, supermercados já estão fazendo isso no Brasil é, mas a gente pode é, pegar um exemplo de, de fármacos. Isso está acontecendo na Suíça. Tem uma empresa lá que está trabalhando forte com isso, que eles é, monitoram a temperatura de transporte de fármacos, porque é lei na Europa. Né? Então, em vez de usar carros é, especiais, eles colocam pequenos dispositivos eletrônicos que medem a temperatura de transporte e o pagamento do, do carregamento ele é feito se cumpriu um delta T, né? um, um, um, um, um limite de temperatura aceitável e, na verdade, que foi combinado no começo do contrato. Então, isso, na verdade, é um software que, no começo, ele fala que tem que ser cumprido e, no final, descarrega os dados e, se for cumprido, o pagamento é feito automaticamente sem interferência do humano. Na verdade, eles liberam né, o pagamento de forma digital e sem interferência do humano. Legal. E a Grazi, que é a nossa advogada... Voltando um pouco, tirando um pouco da toda a filosofia, suas teorias sociais, é, você já viu alguma coisa no smart contract com IoT ou com pessoas? Como é que isso funciona na nossa sociedade de hoje? Como é que isso conversa com as leis que a gente tem hoje, com as leis de outros países? né? Como, como a gente cobra um smart contract, como a gente é, é, processa um smart contract. Smart Contract. Então, uh, primeira coisa pensando em direito contratual, é, a gente volta para a questão da vontade. Uh, como como mensurar a vontade através de Smart Contracts? Uh, de quem é aquela vontade? Quando há um erro, de quem é a responsabilidade das partes ou de, do desenvolvedor que, orre, que errou em algum momento no código? É, ele tem uma responsabilidade solidária, subsidiária? É, isso são temas que ainda vão ser bastante discutidos na aplicação de smart controls, através, é, aplicando a lei brasileira nos, nos possíveis problemas que a gente venha a ter é, por falhas de smart contract. Então, há uma grande discussão... Espera aí, que ninguém é, é, escutou. Assinatura tem valor no blockchain ou só no papel? Então, há uma grande discussão ainda sobre a validade jurídica é, das assinaturas a, via blockchain, digital, digital nem tanto, mas via blockchain ainda ainda não, não há uma, um consenso quanto a isso. É, um caso que chama a atenção é que ah, o TJ São Paulo, ele aceitou como válida uma prova ah, registrada em blockchain, mas aí não é assinatura, mas é, é, é um, ele aceitou uma prova. Ah, outra discussão é assinatura de cidadãos na propositura de um projeto de lei de iniciativa popular. A Câmara de Brasília, é até bom estar aqui falar, ela barrou um projeto de lei cujas assinaturas eram registradas em blockchain. Sobre esse aspecto é interessante lembrar que Uh, existe uma possibilidade da população propor leis, porém ela não era utilizada por questões técnicas de auditabilidade das assinaturas. Aí veio uma organização, criou um aplicativo, uh, criou uma infraestrutura por detrás, criou não, né? utiliza-se de uma infraestrutura do blockchain para registro é, e auditabilidade das assinaturas ah, que, de, desse aplicativo. Aí o que acontece? Ah, conseguiram 1%, de, ah, 1 do eleitorado assinar um projeto de lei, chegando na Câmara, a Câmara barrou esse projeto por insegurança. Não existia segurança suficiente na veracidade daquelas assinaturas. É, há um paradoxo, né, há um, uma, um distanciamento entre o entendimento da Câmara e a questão tecnológica. Ainda não existe o um entendimento tecnológico, um, ou não existe, ou não há uma vontade de que se entenda é, que a Há uma possibilidade muito remota de, de haver fraude via blockchain. Então, assim, é, não não é um argumento válido dizer que assinaturas via blockchain não são confiáveis ou não são auditáveis também. Há uma dificuldade técnica de auditabilidade. Na verdade, há uma é, dificuldade técnica de entender a técnica. Que loucura. Fala mais aí, Thiago. Posso citar outro exemplo? Tem um exemplo muito interessante que está rolando né, que é compra e venda de energia. Deve ter um, mais de cinco empresas no mundo já fazendo isso, porque a gente está presenciando uma descentralização da produção de energia. Na verdade, então, você tem o, o, o produtor né, que, que é, produz energia de fato, você tem o revendedor. né? e você tem o consumidor. Só que agora você tem o consumidor também sendo produtor, né? A partir do momento que é, painéis solares fiquem mais acessíveis, é, e também de outras formas, por exemplo, a eólica, né? Se a gente tivesse é, geração mais eficiente de energia, que todo ano melhora, né? É, a gente tem que ter uma forma de, de pessoas entrarem também no mercado e fazer isso de forma automática, ou seja, dispositivos inteligentes que já começam a participar do, do mercado. Só que isso também tem um problema de... o poder do Estado. Porque o Estado, ele é dono hoje das grandes centrais de energia. E ele começa a perder seu poderio a partir do momento que ele perde esse controle. E esse mercado é super regulado. Porque é interesse do Estado manter isso, né, para ele, é o grande poderio. É, vocês veem aí, por exemplo, o que a Rússia tem de poder lá na, na Europa, porque ela domina a, a, o fornecimento de gás natural. Então, você imagina que as pessoas elas pudessem entrar e os seus dispositivos, isso de fato está acontecendo, tem já projeto piloto rodando com tokens, é, movimentando alguns milhões de dólares. Então, é muito interessante ficar de olho nisso, tem empresa brasileira tentando... É, é, é, fazer isso aqui no Brasil, a, a parte regulatória é super complicada. Legal. É, voltando aqui na questão de comunidade e aprendizado, que a gente falou de várias soluções interessantes, e como se faz e como se não faz. E eu sei que é muito perigoso não conhecer a, a parte técnica. Pode dar muito problema. Então, Liliane, explica pra gente qual é o problema da gente não saber e como... Como a gente pode saber mais sobre blockchain? E conta um pouco de como é que você espalha o blockchain para as pessoas. É, isso também tem a ver com a coisa é, que o Thiago comentou, de que o smart contract vai executar é, cláusulas contratuais, enfim, o código vai virar meio que uma lei, né? E aí a gente tem que pensar de novo, bom, mas esse código não vai não vai cair, né, tipo, igual um meteoro, <risos> esse é o código. Não, somos pessoas né, que vamos, vamos desenvolver esses contratos. Será que um, dois, três, sei lá, uma equipe, um time de, de desenvolvedores e outros profissionais, independente do número, é suficiente para a gente imaginar todas as situações possíveis porque antes de você chegar lá e codar, né, é, você tem que desenhar um fluxo ali, de processo. Né? Será que, é, se eu não conheço uma realidade de uma pessoa de uma minoria que vai ser afetada por aquele código, eu vou de antemão conseguir prever aquilo? Acho que não. Né? E, e isso não, não se resume só para smart contracts, mas está sendo muito discutido isso em inteligência artificial também. Né, porque quem, é, quem que tá pensando essas coisas, né? E, e uma outra questão, né? É, quantas pessoas aqui são devs mesmo? Se puder levantar a mão. Então, como é que é hoje? Tipo assim... Tem o um código lá, está um, ah, dando um, um erro. Por que, que aparece o um erro quando o negócio está em produção? Porque é alguma situação que não foi prevista pelo código. Beleza. Aí vem uma solicitação para você alterar aquele código. Aí ah, no, no máximo, se for urgente, você sobe aquele negócio à noite. Né? Na, na próxima virada. Beleza. Aí atualiza a versão. Quando a gente fala blockchain, não é só o dado que, que é, é imutável, né? que você não pode mais alterar. O código também não vai mais poder ser alterado assim, igual, você, ah, tipo, atualiza lá a produção, não é mais assim, né? Você vai ter que testar muito numa blockchain de teste, testnets, assim, para falar, bom, agora a, a gente meio que Poxa, definimos qual vai ser a lei nesse código, né? E aí bota para rodar. O negócio vai ser autônomo. O código, ele vai ter vida própria, praticamente um uma inteligência artificial ali, né? Apesar de ser te tecnologias diferentes, mas o código ele vai ser vai ser autônomo. E aí, é, quem somos nós, na verdade, né, para para ditar é, como vidas de pessoas vão ser afetadas eu acho isso complicadíssimo né mas talvez por, pelo fato da gente saber como as coisas funcionam nas nossas cozinhas de TI né a gente tem essa preocupação mas e quem não é da área de tecnologia né e fala assim nossa que revolucionário né? então as empresas estão muito assim é, querendo logo colocar soluções é, inovadoras com essas essa infinidade de novas tecnologias todas combinadas e funcionando meio que autonomamente mas é super eu vou dizer que é, é até perigoso né tem casos de algoritmos preconceituosos já que que o pessoal está muito questionando na Califórnia é, decidiram não usar por enquanto o reconhecimento facial para segurança pública, né? Se não me engano. Então, tipo, se lá onde, né, fica o Vale do Silício, o pessoal que entende como essas coisas estão sendo desenvolvidas, eles têm essa preocupação. Pois eu acho que é um sinal, né? E a gente devia também prestar atenção nisso. E aí, a questão da da da, da comunidade, eu acho que faz parte desse desenvolvimento. É, se a gente voltar um pouco na cultura do, do software livre, né, como é que surgiu o Linux? É, é uma comunidade que ajuda a desenvolver o código. né? E quanto maior essa comunidade, mais diversidade ela vai ter. Apesar de que todo mundo que está aqui já sabe também, já ouviu falar... Que, Por que a gente precisa ter comunidades de, que fala sobre a inclusão de mulheres na tecnologia? Porque tem menos mulheres do que homens historicamente na tecnologia, né? então, assim, são questões que vão afetar na hora que você vai desenvolver alguma coisa, recentemente eu participei de um, um festival de comunidades de gamers, na verdade era um festival para esse público, né? e eu achei muito legal no painel, no, no debate que teve, porque tinha muito essa preocupação da comunidade também e de como as pessoas estavam desenvolvendo os, os personagens. né? Porque, geralmente, são, de novo, devs, homens imaginando personagens femininas. Qual, qual é o, a visão que cada dev tem de uma personagem feminina? Sabe? Isso acaba refletindo nessa criação. E a mesma coisa acontece com o código que a gente gera. Eu, eu fui DBA, então, o meu código eram selects, coisas de banco de dados, mas especificamente... Mas, às vezes, a gente fazia aquele... Como que chama aquele negócio de sentar com o dev? É, programação em pares, né? Como que é? Esqueci o nome. Programação em par, não é? Enfim, aí eu sentava e, tipo assim... Via vários várias coisas que não tinham sido previstas ali. Né? Porque, beleza, eu deve estar preocupado que é na interface com o usuário mas aí vinha a parte que ficava atrás, né, o banco de dados. Então, é, a gente sabe que os sistemas não tem nenhum sistema perfeito rodando hoje no mundo, né? Será que a gente está nesse momento de botar códigos, contratos autônomos rodando? Não sei. Eu sou meio é, meio preocupado com essas questões, assim, sabe? É... Eu queria falar sobre uma aplicação que é relacionada ao governo. né? É, hoje é possível que governos governo sejam altamente eficientes e muito mais transparentes usando o blockchain. Por quê? Sabe o portal da transparência e sabe todos os outros portais que é, eles estão disponíveis ao público? Eles poderiam ser fechados a qualquer momento, dependendo do governante que estivesse aí. Se tivesse sido, é, é, se fosse possível ser registrado no blockchain, muito dificilmente esses dados poderiam ser alterados por conta da descentralização da própria tecnologia. Então assim, é, não só para o Brasil, mas para outros países também, né, pensando em diferentes estados né, e jurisdições internacionais, nacionais, né, é, pensando nisso, é, vale muito a pena e vale muito a pena também para o cidadão, porque o cidadão ele pode cobrar, né? pode cobrar eficiência, a partir do momento que ele consegue fiscalizar. É, dados é, que eu digo que fazem sentido serem públicos, claro, né? Não estou considerando que coisas que não deveriam ser públicas, ou que de interesse nacional apenas é, devessem ser publicados. Mas, é, essa, é, é importante a gente ter isso na cabeça, tá? E a Estônia, ela já usa blockchain hoje, para movimentações empresariais é possível você abrir uma empresa na Estônia e a tecnologia blockchain ajuda nesses registros de transações, né? É, nem todos os dados das transações é, financeiras eles são registrados no blockchain, mas ele é, registra de forma, é, como se diz, é, sem dúvidas, né? É, sem deixar dúvidas que aquela transação ela realmente existiu. Então assim são duas aplicações que que estão acontecendo hoje, tanto no registro de é, público quanto empresarial, lá na Estônia. Deve ter outros países que estão adotando isso. Malta já está bastante é, é, avançada, Singapura está avançada também na, nas legislações relacionadas à blockchain, mas isso vai causar um grande impacto no que pode acontecer, tanto nas leis como o código, né? mas também na forma que a gente vai encarar a importância dos dados serem públicos e auditáveis. Né? Uma questão que a gente tem que ter em mente é que um dos princípios da administração pública é o da eficiência. E o que, e o que menos a gente vê hoje é a eficiência. Ah, por que que para verificarem se existe um ato de infração no município, tem que passar por N secretarias da prefeitura? Ah, bastaria uma consulta em um banco de dados imutável e confiável para realizar esse serviço que dispende horas e horas e horas de pessoas que poderiam estar realmente produzindo algo algo útil para a sociedade. Porque é por isso que a gente paga os nossos impostos, para que esses funcionários públicos é, possam contribuir para a melhoria da sociedade. Ah, tinha outra coisa... Né? Show, vamos para as perguntas, porque está acabando nosso tempo. É, minha nossa, calma, cara. É, o, Edson, o Edson, que está ali, vai nos ajudar a entregar os brindes para quem fizer perguntas. E só para contar uma, uma coisa legal do Edson, e uma aplicação do blockchain, é que ele registrou a filha dele no blockchain, o nascimento dela no blockchain, e olha que aplicação legal, vocês já podem fazer isso, viu? Você fez isso pensando que amanhã os cartórios vão acabar e você já vai ter antecipado, certo? O cartório estava fechado e você fez, legal. Pode levar lá o microfone. É, boa noite. É, foi falado sobre a, a questão de países né terem sua própria internet, é, me parece assim, que tem um lado positivo, que é, considerando a questão da, da utilidade da internet, eu acho que, em tempos mais remotos, não, não se tinha tanta utilidade né, como tem hoje, né, porque, inclusive, eu, o conflito político já tinha. Né, nós tínhamos a Guerra Fria, né, e hoje ainda tem né, a intensidade variando, né, mais comparável, mas me parece que essa questão de de se criar uma própria internet para cada estado, né, os estados estarem fazendo isso, está mais relacionado a essa questão da utilidade. Né, quer dizer, você ficar sujeito a um controle né, de, de um país externo, né, em questão de, de conflitos, né, é, seria muito ruim. Enquanto estava no início, né, enquanto não tinha tanta utilidade, enquanto né, a relação custo-benefício parecia vantajosa, né, se, se deixava. Mas, aí ao, ao ponto de, de ter tanta utilidade como tem hoje, né, inclusive é, a questão de poder ter guerras cibernéticas, né, eu acho que está tendo essa tensão maior. Né. Então, eu acho assim, me parece que tem essa utilidade, né, é, esse lado positivo em relação à utilidade. Agora, em relação à questão social, me parecia que podia, né, tinha, tinha essa vontade né, de universal realmente, mas só a tecnologia não parece ser suficiente. Né? Então, gostaria de saber a opinião a respeito disso. Então, é, o que eu vejo bastante, é, com a internet, a, houve a possibilidade de, das grandes empresas ganharem, sobretudo, poder político, além do poder econômico. E, em contrapartida, o Estado foi perdendo seu poder político e o poder de resolver questões sociais que foram ah, demandadas para as empresas. Por exemplo, tínhamos problemas de transporte público, veio uma empresa, criou um sistema para melhorar a, a mobilidade urbana ou até democratizar o acesso ao transporte minimamente de qualidade. É... Ah, eu me perdi. É normal. É, é, é, o, o grande poder da, da, das empresas, né, o poder internacional, Isso é, é a primeira vez que isso acontece. O Estado ele vai diminuindo de, de, de tamanho... Né, é, assim o Bauman puxa isso muito no, no, nos livros dele o filósofo Zygmunt Bauman é, e isso a primeira vez que isso está acontecendo então o, o, o indivíduo ele fica cada vez mais individualizado né as pessoas elas ficam conectadas mas as relações são fragmentadas então assim há uma grande é, mudança está é, acontecendo com relação a esse enfraquecimento do Estado que causa toda essa é, mudança social né e a questão da territorialidade do, do ciberespaço é essa tentativa desesperada do Estado de voltar a ter aquele poder soberano de antigamente. Porque, com a globalização, a gente vê que não adianta a, o judiciário brasileiro ir lá e dizer, o WhatsApp me dá essa prova. Ele vai e diz, não tenho condições técnicas. Entendeu? Esse cara acabou com as perguntas de vocês. A gente só tem mais uma, depois a gente vai ficar aqui no cantinho e quem for fazendo pergunta também vai ganhar a brinde, tá bom? E, e, é muito filosófico? Então não, passa para outro. Então vai, leva para ele então. É, licença, boa noite. É, então, é, acerca desse assunto que você falou, a gente que é da comunidade é, gamer sabe o poder que tem o open source e os mods, né? É, a gente consegue manter vivos jogos por décadas, igual Skyrim, sem que a empresa ligue para o jogo, né? porque a comunidade ela trabalha quando está unida. Né? E eu gostaria de perguntar, se, se na opinião de vocês, nessas últimas décadas, o governo, é, é, é, os últimos governos, eles agiram é como se como se tivesse aplicado uma espécie de fascismo digital, onde ficou centralizado né? questões aduanárias, tributárias, portuárias e etc, é, é, é, centralizando esses dados né, e evitando que a comunidade pudesse fazer a audição desses dados. né. Exatamente. E eu gostaria de saber, numa projeção, a partir desse momento que as coisas estão melhorando, né, como você acha que o Brasil poder agilizar essa parte para a gente poder integralizar e atualizar o nosso sistema. É marco é, isso é relacionado a marco civil da internet e LGPD. É, o, o Grazi por favor não, porque... não é, é, é o controle dos é, eu acho o seguinte é, e fechando toda essa discussão sobre territorialidade é, e sobre o poder do estado e o que o estado pode fazer por é, a favor disso ou contra isso eu acho que isso é uma chamada de armas para nós, tecnólogos, conseguirmos soluções tecnológicas para é, é, diminuir esse tipo de problema. Então, eu vejo isso como um chamado. Nós aqui das comunidades, comunidade gamer, comunidade dev, comunidade hackers, comunidade de segurança, nós temos que tentar buscar soluções que é, não necessariamente passem pelo Estado, né, mas que sejam capazes de solucionar os nossos problemas e solucionar conflitos. É, eu acho que esse é um ponto principal também. Como que a gente consegue solucionar conflitos sem necessariamente precisar envolver o Estado? Por exemplo, uma empresa que quer cancelar o, o servidor e a gente não consegue mais jogar esse jogo, como que a gente consegue achar uma solução que é, diminua todos esses tipos de conflitos? Tava estava escutando aqui o Matheus falar e eu lembrei de um caso, que, que, né, eu acho que a gente está nesse momento de pô, qual que é a esperança né, daqui para frente, e aí eu lembrei de um, de um case, é, se não me engano o nome, é, é, ah, não vou lembrar, vou, de repente vou falar o nome errado, mas tinha a ver com lei de acesso à informação. Né, esse pessoal que criou essa solução, primeiro colocou no ar uma versão assim que não pensou o engajamento da comunidade, né? Porque a sua pergunta foi nesse nesse sentido, né? De como a comunidade gamer, enfim, poderia ajudar. Sabe aquela visão de, de TI mesmo, de só fazer o negócio funcionar e esquece de pensar a interação com o usuário e tal, né? Aí eles falaram: "Pô, mas a gente deu tudo mastigadinho. Onde estão os dados abertos? E por que as pessoas não usam o, o site?" Aí eles pegaram e refizeram esse projeto. E aí eles gamificaram. Olha só, criaram tipo assim é, pontuação entre aspas. Não tinha esse nome, mas enfim, quando a pessoa solicitava, né, alguma é, acionava essa lei de acesso à informação na comunidade ali que eles criaram, aquela pessoa subia de nível, entende? Então, como é que vocês que são comunidade gamers poderiam ajudar com essas soluções para é, a tecnologia cívica mesmo? Para a gente poder ter mais força de exercer nossa cidadania, né? Eu acho que é nesse sentido, é ajudar a gente a engajar as pessoas a usarem aplicativos, porque não adianta você criar um aplicativo que você não entra pelo menos uma vez por dia. Porque tudo que a gente tem aqui foi pensado, lá no Vale do Silício, a maioria, com um modelo de negócio onde o nosso tempo e a nossa atenção é disputada. Né? Todo o tempo. Então, nossa atenção virou uma commodity ali. Então, não é, ah, eu, tô, eu sou uma empresa que é uma rede social, eu não estou é, concorrendo com outra rede social, não, eu estou concorrendo com Uber, eu estou concorrendo né, com com iFood, todo mundo precisa comer pelo menos duas vezes por dia. Então, eles ficam meio que pensando como viciar a gente nisso aqui. né? Então, para a gente poder, talvez, daqui para frente, pensar soluções onde a gente, faça, a gente consiga fazer mais parte das decisões, Talvez levar a tecnologia com esse olhar, sabe? Não só de como resolver problemas, mas resolver o problema engajando as pessoas. Acho que é mais ou menos por aí. Legal, galera. Para gente encerrar, não tem mais perguntas. É, na frente das cadeiras de vocês, algumas têm o adesivo da d Então, quem tiver, fique em pé e de frente com a cadeira que o Edson vai entregar. Quem sentou na primeira fila? que ele vai entregar as camisetas. Quem sentou na primeira fila já era. Perguntas aqui no cantinho, que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Uma salva de palmas para os não especialistas. E pra, parabéns para vocês também pelas perguntas.